Daí eu lembro que, tipo, teve uma fala que foi uma coisa que... Aí foi o um negócio que deu uma deu uma virada. Foi tipo, o David Sim mostrou um slide no espelho d'água. Crianças brancas, loiras, de olhos claros, brincando. Tipo, sinceramente, é isso. É, era uma foto de Paris, é Europa, é aquilo. E eu livro falei, caraca, tem, um, tem um, um cara pobre nessa foto. Aí todo mundo... Não é rico, não é? na é questão de eu exacerbar diferenças social e financeira, mas você via que, tipo, tinha uma realidade meio fabricada ali, que não é uma realidade comum. Não tinha tristeza nenhuma ali, não tinha pessoas passando sempre assim. E daí ele mostrou assim tal. E daí alguém, acho que alguém lá no outro show falou, é, mas como é que faz com o pessoal de rua e tal? Então, ele falou assim, você acha que isso aqui não é... Ninguém vai tomar banho aqui isso aqui e, tipo, Deu a entender uma coisa, isso aqui é a prova de mendigo. Tipo, a gente é um fio. É tipo uma bosta, não vai ficar tomando banho ali A gente pode desligar